Passam noite, passam dias... Aqueles que nos acompanham pela rede social, público presente, bom dia. Agradecemos a presença de todos. Décima sessão extraordinária. Solicito, senhor secretário, a leitura da lista de presença. Senhoras e senhores, servidores da casa, bom dia a todos. Lista de presença da décima sessão extraordinária, 17 de setembro de 2021. Nomes Adelso da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Dercy Paulo Trevisan Pitoco, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisca e o Marli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos, José Vazneto, Marcos Roberto Menin, Oslen Dias dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Verificando o corre e pedindo a proteção de Deus, Drecaro aberto presidente de sessão. Passamos ao expediente. Comunico que a ata da sessão anterior não foi redigida em tempo hábil e será deliberada em outra ocasião. Solicito ao senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 467/2021. Ao cumprimentá-lo, vimos por intermédio deste solicitar de vossa excelência a convocação de sessão extraordinária nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Alta Floresta, Mato Grosso, para apreciação e votação do projeto de lei número 2132/2021 e que tem por sua súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação na estrutura da lei número 2616 de 22 de dezembro de 2020. Lei Orçamentária Anual do Município do Exercício de 2021 e da Outras Providências, encaminhando em regime de urgência especial. Atenciosamente, Prefeito Municipal Valdemar Gamba. Ofício número 021, barra 2021. Com os meus cumprimentos na ordem da vereadora Leonice Claus dos Santos, em conformidade com o que preceptou o inciso 1º do artigo 213A, regimento interno desta casa, cumpre comunicar Vossa Excelência e demais pares que não será possível a sua participação na sessão ordinária desta sexta-feira, dia 17 do 9, e possíveis convocações extraordinárias próximas por motivo de viagem para tratamento de saúde própria. Nesta oportunidade requer se digne a conceder-lhe o abono da falta a que tiver direito. Quanto à sua ausência, conforme comprovação a ser anexada ao presente. Jocicleide Lima Matos, assistente de gabinete da vereadora. Solicito do senhor secretário a leitura do ofício número 466, barra 2021, gabinete do prefeito.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 lei orçamentária anual no município do exercício de 2021 e dá outras providências. Conforme alude, o inciso 1º do artigo 129 do regimento interno desta Casa de Leis torna-se imperiosa a aprovação da propositura em regime de urgência especial, considerando que já se encontra disponibilizados em conta bancária, necessitando, portanto, da Suplementação orçamentária específica para a realização das despesas. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Valdemar Gamba. Ofício 466, 2021, discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ofício 466, 2021, aprovado. Suspenda a sessão e convoca as comissões competentes para emitirem parecer ao projeto de lei número 2132-2021 do Poder Executivo em Regime de Tramitação de Urgência Especial. Comissão.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 Lei Orçamentária Anual do Município do Exercício de 2021 e da Outras Providências. Autoria do Projeto Executivo Municipal. Projeto de Lei 2132-2021. Discussão. Vereador Luciano. Depois vereador Pitoco. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Só para esclarecer um ponto que foi discutido ontem, inclusive está nos pareceres das comissões, é com relação às ruas que vão receber esse benefício da micropavimentação. Tivemos uma reunião ontem com o secretário Paulo Moreira e com a engenheira Keitiane Morosini sobre essa situação. E a gente tem recebido muitas demandas da população com relação às ruas que têm uma necessidade mais iminente, uma necessidade, uma prioridade nessas questões. E em conversa, em reunião ontem, é, o secretário é, disse que vai fazer uma licitação com um contrato para que possa haver uma flexibilização de ruas. Muitas vezes nós não temos o conhecimento técnico de saber se aquela rua é necessária ou não, mas o que nós vemos é que tem ruas que têm mais necessidade. Ruas que têm é, maior probabilidade de, de, de ter buracos num período de chuva, então se faz necessário em detrimento de outras ruas. Então, a conversa foi essa de que pode ser feita essa flexibilização. E nós somos favoráveis, então, justamente depois dessa conversa, atendendo, então, o pedido da população. Obrigado. Vereador Pitoco. Presidente, bom dia, companheiros vereadores, nosso amigo secretário. Eu vim aqui só para fazer um agradecimento e parabenizar aí os responsáveis, já que foi excesso de arrecadação do Estado, né? Isso é muito bom. na é que nós estamos pagando bem a nossa conta. Mas está tendo retorno para nós, né? 29 milhões 461, mais 1 milhão 880 na administração. Fiquei muito feliz para ver o que eu estive lendo ali todas as ruas que estão sendo beneficiadas. Vai ser muito importante, com oito, nove meses de mandato, nós já consegui, conseguimos aí uma verba que a gente nem esperava, né? Dar uma melhorada, um visual mais bonito para a nossa cidade. Um agradecimento especial aí para a administração e os, né, o senador Fávaro, governador do estado, que passaram essa verba para o nosso município. E aí você vê aí no projeto tantas ruas que vai ser beneficiada. Mas já cobrei o prefeito também para fazer um outro trabalho na frente desse aí, que é as galerias, fazer esse trabalho primeiro de fazer a pintura e deixar bonito, que depois tem que quebrar e vai ficar pior. Obrigado. Vereador Imarli depois o vereador Menin. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos assistem. Menin. É, secretário Paulo... Secretário, é importante ao receber a aprovação do projeto que vocês possam fazer uma leitura com relação a recomendações feitas por estas comissões. Essas recomendações vêm no sentido dos anseios da população e precisa de que nós tenhamos uma condição um pouco melhor da qualidade de vida. Não apenas recomendamos, senhor presidente, de que o executivo possa observar as nossas ressalvas e as nossas recomendações, porque todas estão a serviço e em prol da sociedade. É claro que estaremos sempre dispostos, inclusive, às convocações das sessões extraordinárias, naquilo que for né, de benefício ao município e que trouxer o anseio que a população tanto precisa, que são as necessidades da pavimentação asfáltica. Apenas essa observação, secretário. Vereador Menin. Mininin, Bom dia, senhor presidente. Também faço parte da comissão e peço também a administração aí e olhe com bons olhos o que nós colocamos e parabenizar. Parabenizar o senador Fávaro, o Nininho, o deputado estadual e o Neri Geller, e gostaria também, senhor presidente, que nós fizéssemos aqui um, um projeto entre nós, todos os vereadores e vereadoras, que pedíssemos, pro, tanto para os deputados federais, estaduais da bancada e senadores, que fizesse um montante só, como hoje nós temos aí, 29 milhões, que colocasse tudo, mas para pavimentação. Para a gente sanar de vez os problemas de Alta Floresta. Então em vez de micro-pavimento, fazer pavimentação. vamos falar cada um dos vereadores aqui tem os seus deputados tem seu senador e juntar tudo eles fizeram isso aí já na bancada para saúde e se fizer isso aí para pavimentação asfáltica ganha todo mundo a câmara sai bem porque fez esse pedido e a população ganha porque vai ter uh, o benefício e isso é saúde. Porque uma rua pavimentada traz muito benefício. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores, companheiros mesa diretora, companheiros vereadores, companheiros, companheiros, companheiros plenários. Presidente, só para parabenizar a administração do prefeito Chico Gamba por essa, esse projeto que é inédito onde nossa cidade precisa dessa, desse micropavimento e será de grande valia para toda a população. Às vezes não é colocado em algum bairro, mas o bairro anda no centro, anda onde vai ser feito, principalmente a perimetral Rogério Silva, que precisa ser feita praticamente toda. Então, assim, só parabenizar mesmo, Paulo, no seu nome, toda a administração municipal por essa conquista. Praticamente 31 milhões, hoje é 20, 29 milhões. Mas, assim, parabéns à administração, continua assim, terá meu apoio sempre. Lembrando que é 29 milhões do governo, 15, quase 15, 13, 14, 15 do Estado, mas uma parte do senador Fávora, se eu não me engano, e uma contrapartida da prefeitura de 2 milhões e pouquinho, quase 3, é isso, né, Paulo? Discussão, vereadora Adelso? Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores. O presidente, só para reforçar as palavras do nosso edil, vereador Menin, que realmente é bastante interessante que faça um projeto globalizado e que nós, cada vereador, somando, é, exigindo, pedindo é, aos nossos deputados estaduais, federais, que realmente a gente faça um processo, um projeto globalizado, viu, Paulo? É, do que realmente precisa para o nosso município. Fazendo assim, com certeza, nós vamos... Fechar essa necessidade de responsabilidade do executivo, que é o asfalto de todo o perímetro urbano nosso. Continua a discussão. Vereador Claudinei. Bom dia, bom dia, senhor presidente, amigos vereadores, público presente. Senhor presidente, só para deixar registrado e parabenizar a administração, o secretário Paulo, que se encontra aqui presente pela agilidade na execução e na assinatura desse convênio. Eu acho que a gente precisa criticar quando tem que ser criticado e também é, elogiar quando tem que ser elogiado. Então, eu acho que a agilidade do Departamento de Engenharia da Prefeitura na execução desse projeto que beneficia quase toda a cidade, agilidade da articulação política do prefeito para a assinatura do convênio, um convênio de um valor é, considerável para nós, vai ficar no marco de alta floresta essa obra e agradecer os parlamentares que fazem parte dessa aquisição, senador Fávaro, senador Nirei, senador Nininho e governo do estado. Então, só para parabenizar e essa Câmara também por ter entendido a sensibilidade do regime de urgência desse projeto. Ontem na primeira conversa a gente pensou em derrubar a urgência, voltamos, conversamos, trouxemos a prefeitura, tiramos as dúvidas e o prefeito tem a intenção ainda esse ano de, pelo menos, entrar na perimetral e já começar a execução do serviço. Já existe um pouco de dinheiro em conta, então ele tem a intenção que seja executada uma parte da obra. Continua a discussão? Quero só é, também deixar o meu depoimento aqui também e dizer que, Todo esse trabalho da emenda do senador Fávoro é, teve a participação do, do deputado Nininho, estadual, e deputado Neri Guerra. E essa cobrança foi junto comigo, o vereador Ailton, Naldo e Leonice também, fizemos parte é, dessa cobrança junto ao deputado Nininho e ao senador Carlos Fávoro. Isso é, mostra realmente a unidade da Câmara. Todos estamos correndo em busca de recursos. O Menin disse, isso é, é, é, é, tem que ressaltar que é valor, valoroso um valor maior de emenda para asfalto vai atender muito mais ruas, muito mais bairros. Então isso é importantíssimo. Podemos discutir depois trocar uma ideia com o prefeito e, lógico, em seguida com os deputados. OK? Em discussão, vereador Douglas. Senhor presidente, demais vereadores, Alta Floresta está vivendo um momento ímpar da gestão do prefeito Chico Gamba. Eu quero parabenizar o prefeito e toda a sua equipe técnica, equipe da engenharia também, né, que já foi tão criticada aqui nesta casa, mas que, igual o vereador Claudinei, líder do prefeito, disse, tem que parabenizar, porque em tempo hábil eles conseguiram fazer esse projeto. E também parabenizar os nossos vereadores, que estão atentos aos projetos, fazendo emendas, recomendações, Junto ao Poder Executivo, essa parceria aí entre Executivo e Legislativo, é, a nossa cidade tem só ganhar, e igual o nosso presidente falou, o presidente Tucci disse, Alta Floresta, é, são mais de 20 milhões aqui pelos nobres edis dessa casa que conseguiram emendas. Então, vocês, parabéns a todos os vereadores que têm trabalhado e que têm compromisso com a nossa população. Continuando em discussão, é, lembrando, né, vereador Bernardo, que vossa excelência também tem é, 3 milhões lá encaminhado via governo do estado para atender as casinhas popular, certo? E cinco para o asfalto do panorama, sendo dois esse ano e três ano que vem, o deputado federal Juarez. Claudinei também tem recursos com o Boa Nova 1. Estamos trabalhando. De Renascer também, o Menino também está trabalhando. E assim vai Eu tô só continuei a minha fala aqui agora Que eu queria é, Dizer que nós estamos fazendo a nossa parte Convidar o povo, a população de Alta Floresta Para vir na câmara Visitar os gabinetes dos vereadores Mas eu estou triste Eu andando em volta do município, Bernardo e o Marli E vendo a sujeira, Luciano Que está nosso município Algumas pessoas Não vou generalizar que não são todo mundo mas ainda existe alguns cidadãos alta florestense é, que jogam lixo nas vicinais do nosso município. E ontem, eu só não tirei foto, tinha acabado a bateria do meu celular. Mas hoje eu devo rodar e vou tirar umas fotos. Vocês vão ver a quantidade de lixo que alguns cidadãos jogam é, em volta do nosso município. E isso o que vai acarretar, Bernardo? A prefeitura vai ter que gastar um tempo e uma lei menina para poder recolher esse lixo. Inclusive, ontem teve um cidadão aqui na Câmara, ele jogou um lixo, e o pessoal do meio ambiente foi lá e achou os documentos dele. E ele veio me procurar no gabinete para ver se eu conseguia dar um jeitinho para ele não ser multado. Eu falei, não, não existe isso, meu amigo. Não existe. Então, é, por favor, existe o aterro seco e o, a, o aterro lá na no sentido Carlinda, vamos levar o lixo lá. A alta floresta está ficando bonita. Gente, esse não é o trabalho da prefeitura. O trabalho da prefeitura é recolher seu lixo doméstico, é o lixo que você produz na sua casa. Não é obrigação da prefeitura catar lixo esparramado nas MT, em volta das rodovias. Vamos colaborar uma cidade mais limpa, mais bonita.